Bom pessoal, prosseguindo aqui nas aulas, olha só, eu separei aqui alguns exemplos e hoje nós vamos aprender a trabalhar um pouco mais com a, a, a ferramenta de transformação, tá? E vou aqui e conhecer um pouco mais essas ferramentas aqui. A grade de rotação, de, a grade de movimento, a grade de rotação e de escala. Certo, aqui eu trouxe alguns ativos existentes do aqui do conteúdo ó. aqui nessa pasta você vai localizar essas, esses ativos tem porta, tem parede com porta, tem com janela a parede normal, tem pilar pra você fazer alguns protótipos de cenário certo? olha só como eu falei na, na aula passada aqui é o pivô a ferramenta padrão de quase todos os softwares até o photoshop tem essa ferramenta aqui tá? para você trabalhar com 3d então ela é muito importante né? sem ela seria um pouco chatinho e trabalhoso de você manipular os objetos Ok. nós temos também aqui ó você pode acessar mudar aqui os ícones clicando o move o rotation, né? a ferramenta de rotação e o e o escala, para você escalonar os seus objetos certo? aqui você tem uma, uma ferramenta, deixa eu verificar certo, isso ó, essas duas ela trabalham com a ferramenta com, com esse ícone aqui ó, nesse mundo né, que representa o old, a escala padrão mesmo e aqui por exemplo, ele foi alterado para esse objeto representa um objeto, esse, esse box é quando eu quero trabalhar numa transformação local. Vocês sabem o que é isso, mas podem até perguntar. Tá, João Marcos. Transformação local. O que é? Olha só, a rotação, a trabalhar com esse ícone, esse ícone aqui, ó, no local. É quando eu quero fazer algumas alterações aqui, ó. Por exemplo. Olha como tá o pivô. Ele acompanha o objeto. Se eu troco isso aqui para mundo, ó, por exemplo olha só o objeto o pivô ele fica padrão ó. certo olha só fica padrão agora se eu quero alterar faço fazer a, alguma alteração olha por exemplo nessa posição ou, ou em qualquer posição que eu altere a, a rotação a do objeto eu utilizo aqui então eu posso utilizar a o, essa, esse ícone aqui ó na posição local ó. então eu consigo trabalhar certo deixar o pivô ó na posição local certo deixa eu dar um Ctrl Z aqui outra coisa legal que você pode fazer é sempre que você tiver construindo seus cenários é trabalhar aqui com a grade certo você vai trabalhar com a grade, você vai deixar o seu teu cenário, principalmente a parte sólida, né? o, como eu posso dizer, é o que vai compor o cenário, né? tirando a decoração. E às vezes também a decoração é importante você utilizar as grades. Então, olha, isso aqui é bem simples, tá? nada de muito complicado. Grade ativada, você tem uma precisão melhor para encaixar o objeto. Tá? importante vocês saber saberem que não é muito na verdade não é nada ideal o seu cenário ter esses furos aqui ó Vou até tirar a grade olha só ficar com esses, esses essas brechas aqui ó que não tá aqui não tem brecha já tá para dentro mas digamos que o seu cenário fique assim ó até um pouco menos isso na hora de renderizar um cenário vai, vai pesar um pouco, porque ele, o, o, o motor gráfico ele vai calcular esse espaço aqui, essas sombras que, vai ficam, que ficaram projetadas, tá? Então, eis aqui é a grade, você pode utilizar ela pra de fato ter precisão total na hora de montar o cenário, beleza? Olha só, Opa, tá. pronto, 90 graus. Acabou não, ficou, acabou não ficando em 90 graus. Nossa, que chato isso. Bom, mas tá aí. Resolvendo o um problema, bote em 10. E aí você tem uma precisão melhor na hora de rotacionar. Certo? Aí está. Olha aí. A grade em 10 você deixa perfeitamente aqui na veste do outro modelo. Há uma outra maneira também de você... Opa! que você enca encaixar ó, a a verte desse modelo na, na do outro modelo utilizando o snap assim como no max por exemplo e no maya você sempre verão escutarão eu dizendo é, citando o maya ou o max como exemplo tá então voltando aqui ao raciocínio assim como lá no software né, nos aplicativos lá da, da Autodesk nós temos também aqui um snap no e outros softwares também né nós temos o snap aqui ó no, no editor você pode pressionar a letra v você copia tá para copiar segurou alt e arrasta olha você faz cópia você também pode fazer cópia rotacionando segura o alt e arrasta certo então você pode também utilizar aqui o snap pressionando a letra v aí ó do teclado certo ó, vocês percebem que aparecem as verte aí do modelo do, dos objetos olha, dos, dos ativos aí do cenário das malhas estáticas quando você pressionou ver e aí você consegue encaixar perfeitamente aqui também é na verte tá eu explico com, como você vai configurar tal tá, o, o pivô lá no max nos modelos aqui é um bom exemplo até para que vocês percebam olha, vocês vão, vão vão chegar nessas aulas tá mas olha uma dica já de de adiante é para vocês, é paredes, tá? por exemplo, ó, vou até trazer outra, outra parede para cá, ó. tudo que você for utilizar para montar o seu cenário, digamos que você vai fazer uma casa, um galpão, você vai precisar de parede, janela e porta, né, basicamente, então esses modelos eles devem ter ó, a, o pivô no local estratégico dessa maneira sempre na verte aqui ó, do modelo ele, ele o cara que criou isso aqui não colocou na verte tá mas ó, você colocando esse pivô na verte do do modelo você vai ter uma precisão melhor ainda na hora de utilizar o snap certo fica a dica para você e também vocês verão esses exemplos na prática tá nas aulas mais adiante então olha só vamos utilizar aqui o snap aperto V e eu quero colocar na veste desse outro modelo olha só aparece ali as verte, ó cozinha azul e aí ó tchum encaixa perfeitamente na vértice necessariamente não é preciso estar com as grades ligada para utilizar aqui o snap ó. olha só encaixa perfeitamente como eu havia dito o pivô estando no local é, estratégico dessa malha tá no local ideal você consegue é colocar perfeitamente no modelo olha. olha só tá vendo diferente desse daqui ó pivô está no centro tá então se eu colo tento colocar aqui certamente eu não consigo. vamos tentar ó ó tá vendo é como se ele fosse para o centro ó. o centro do pivô encaixa na veste desse outro objeto tá e também vocês percebem que quando eu tento utilizar aqui o snap olha aparece todas as vestes desse skydone isso aqui na verdade é uma mesh também ó. vamos visualizar isso aqui no é na verdade é uma mesh porém ela é um blueprint blueprint blueprint isso quase que eu não falo tá é uma malha estática que está dentro de um blueprint é isso aí vocês verão também como fazer essas coisas utilizando lá as aulas vendo né estudando as aulas do Vinícius, certo? Bom, basicamente é isso que eu quero mostrar pra vocês apenas o, o vocês podem trabalhar aqui ó, utilizando as grades, tá? Ela vai de 1 a 10 mil. É sempre importante vocês trabalhar com essas grades aqui ativadas, né? Vai ter exceções que você vai poder, né? Desmarcar, tá? Isso aqui. Ó, para você fazer um ajuste mais fino no modelo, mas sempre bom você trabalhar com as grades, tá? Bom, aqui esse ícone é a câmera, né? A velocidade da câmera que você vai movimentar, ó, fica bem rápido, tá? Opa, olha só o que aconteceu, pronto, eu dei um zoom ó, no, na malha estática, né? no, no Skydome, acabou enquadrando essa malha. Tá? Opa, pronto, deixa eu pegar aqui, tá? seleciona aqui a malha e agora F, pronto, aí está. O F você consegue enquadrar nos objetos, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, olha só, essas ferramentas também podem ser é, acessadas se apertando a barra de espaço ó, do teclado, ou W, E R, tá bom? Bem simples para vocês, ó. É, é basicamente isso que eu quero mostrar nessa aula, tá? Na próxima aula nós vamos conhecer um pouco mais uh, algumas ferramentas aí de trabalho, beleza? Então até a próxima aula.